Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Eu já assisti ao quarto episódio de Os Anéis de Poder e vou passar as minhas primeiras impressões sobre esse episódio sem spoilers. Música Estamos finalmente na metade da primeira temporada e já adianto que esse episódio é o meu favorito até agora no quesito enredo. Sempre que possível eu vou fazer as primeiras impressões de cada episódio na quarta ou quinta-feira sem spoilers e na sexta a live com spoilers e convidados especiais. Inclusive a live de sexta agora teremos Michel Arouca do canal Série Maníacos Será surreal. Mas para fazer esse vídeo de primeiras impressões, eu preciso receber o um episódio antes. O que não deu certo para o terceiro episódio. O Prime teve um problema no envio. Então foi o único que eu não consegui dar as impressões. Mas agora no quarto episódio deu certo. Espero que seja assim com os demais. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí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 mas está claro que cada frase foi bem pensada. Nesse episódio isso fica mais evidente, principalmente no arco entre Elrond e em Quarto. É emocionante, eu chorei mesmo. Preparem os lenços para o diálogo dos dois, e depois o diálogo entre Durin IV e seu pai. Temos mais cenas de Casadun e a descoberta tão aguardada não é o Balrog. e vamos ouvir uma bela canção também. Tudo faz muito sentido, as lacunas que estão sendo preenchidas pela série se encaixam perfeitamente com o que temos escrito. São muitas sacadas geniais. Os principais arcos desse episódio ocorrem em Númenor, Casadun e nas Terras do Sul. Falando em Terras do Sul, teremos muitas revelações, finalmente. Adar finalmente aparece de vez, sem ser desfocado. E temos mais cenas dos Orques, Arondir, Thio, Bronwyn e podemos ver a Providência Divina agindo nesse episódio. Outro ponto positivo para o enredo. Já em Númenor conhecemos mais um pouco sobre os personagens Farazon, Miriel, Kemen, Earen e Sildur, Elendil e Talpalantir. Sim, veremos o Rei de Númenor. Vamos ver alguns conflitos de Sildur, como ele era antes de se tornar tão importante no final da Segunda Era. Acredito que esse será o episódio em que a Galadriel chega em seu ápice de impetuosidade. Sim, muita gente reclamando do temperamento dela, mas acredito que depois desse episódio ela será mais controlada. Outra coisa, o roteiro quer fazer a gente pensar que o estranho é Sauron, eles acertaram nos diálogos, muita gente está caindo, mas vamos ver até o final da temporada. Falando nisso, olha só quem está passando por aqui, o Gandalf do like. Então já dá um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? Para fechar as minhas impressões sobre o enredo, eu acho que foi o melhor até agora, eu daria nota 10 para esse episódio no Quesito Enredo. Mais uma vez eu não sou um especialista de cinema ou TV, sou apenas um fã e estudioso de Tolkien em sua obra, e como diria o palestrinha, um apreciador intenso da sétima arte. Já em relação ao audiovisual, continuam no mesmo padrão, principalmente a fotografia está linda, mas nada de novo. Já vimos esses lugares nos três episódios anteriores. Porém, o destaque é para a trilha sonora estar melhor ainda, principalmente no momento da Providência Divina. Essa música é a mais linda até agora, então continua a nota 10 para o audiovisual. Para finalizar, vamos aos pontos negativos. Continuo com o pé atrás com o personagem Pio. Ainda não me convenceu, continua um adolescente chato e ainda não vemos a importância dele na série. Mas acho que isso pode mudar, mas por enquanto ainda está chatão. Ainda vemos pouca importância nos personagens Kamen e Earen, nada contra os atores, eles são os mais simpáticos, mas os personagens ainda estão sem graça. Outra coisa que estou com medo é a demora para chegar ao ápice do que conhecemos dessas histórias. Mesmo que seja apenas a primeira temporada, estou com medo dos dois últimos episódios serem importantes, mais corridos. Afinal, já estamos na metade da primeira temporada. E esse quarto episódio acaba mais uma vez em um momento que nos deixa com muita curiosidade para vermos o quinto episódio. Eu acredito que vocês vão gostar muito, escrevam nos comentários o que vocês acharam das minhas primeiras impressões, se criei muitas expectativas ou não. Lembrando que os episódios estão saindo no Prime Video a uma da manhã de quinta para sexta-feira aqui no Brasil. Vamos madrugar para assistir. E sexta-feira agora, às 20 horas, teremos a live de análise detalhada desse quarto episódio com curiosidades e com spoilers.